É, é, é, é verdade. Está, está, está. a verdade. A revolta do povo está. está, está, está, está, está. Rolando a tela do radinho, enfim, demência, decadência. Ser humano lixo por um risco na emergência. As consequências: povos dizimados, presos, explorados. Sonhos invisíveis, impossíveis, níveis alcançados. Tudo errado, foram programados Feito gado, acostumados com migalhas Por bem pouco são comprados Eu tô cansado, mas não desisto de tudo Absorvendo conteúdo no estudo do mundo eu vim de baixo, mas não sou mal informado Eu já fui manipulado, hoje vivo o resultado De uma desconstrução a longo prazo No caso, comecei bem cedo o aprendizado Toda a maldade que tive que absorver Pra entender que a vida é uma disputa por poder E o primeiro passo pra resplandecer Seria reconhecer que o seu propósito no mundo é sofrer Surge no fundo do peito, a mente vira ameaça Involuntário, coração independente que eu faça Não disfarça que é pior, pior, cego que não quer ver Olhe bem ao seu redor, será mais fácil entender Danância, fudendo tudo, muitos, perdendo essência Pirâmides parasita, negligência, impotência, desplicência Cash money, money, money, não reclame E madame, o andame, é tatame, alabandame Ainda luto por outro meio de vida Além dessa utopia escroto e capitalista Que te faz um sonhador cantando lindas poesias Em casa, faltando água, comida e energia Pensando um pouco mais, o brasileiro é mesmo estranho Idolatra, o rei do grado de interno fazendo lei pra construir um contra criticando Outro tom, em green enxame Desacato na frequência Expondo nossa vivência Salve desobediência Kit de sobrevivência Na guerra dentro da selva de concreto sem baixa a cabeça a meta é o teto Fora de nexo, glorificando político Pagando de ridículo Andando em círculo, direita ou esquerda Vida torna-se o um conflito O sentido é pra frente, desmascarando de os mitos Pandemia, eugenia, eu sabia que esse dia chegaria Extermina a maioria, sobrevive a minoria mais rica Uma nova sociedade evoluída se cria Uma intensa política destrutiva nazista A base de notícias falsas e fictícias Elegeram outro velho lunático genocida Com discursos de ódio uma faca de cozinha pensar, não paga nada, ideia 0800, fique rico morra tentando, investimento no conhecimento tão firmeza, fechou meu parça, colei na praça com no fronte dessa guerrinha é fome é cartilha de caça, roda fuck e rei, do B, PDT, PSDB, vão se fuder vira o tiro no bisol, camisa 9, ataque show, desespero do zagueiro, terror dos goleiro é gol, go! Eu prego ódio contra quem oprime o povo, político velho, partido novo, meu zovo o Brasil só me respeita se eu for religioso, se eu for se uma ovelha obediente, mas eu sou teimoso Inimigo do bozo, eu me declaro Não quis ser marionete, rimando objeto caro Eu sou do rap, o rap é reivindicado Pelos poucos que tem pensamento revolucionário olha embaixo, olha embaixo, olha embaixo, olha. O sistema que se foda vai chover sangue nessa porra A voz do povo está Está pra acontecer as voz têm tem ouvir em espírito Mas, Mas são insanos no poder cometer cometer atrocidades cidades cidades <risos> do povo está para <risos> acontecer quem prometeu para você é, é a verdade, é a verdade.